Foi uma visão geral do sistema de tratamento, aqui de casa, no, no momento que está agora. Ciência Terra Nova. Os sentidos da ciência. E aí, legal? É, eu já estou pensando nisso há algum tempo, e calhou de ontem, o Hunich escreveu, pedindo um, um detalhamento, ou, ele usou o termo, um diagrama né, de como é que está o sistema, e aí eu resolvi fazer um vídeo, disse para ele que ia matutar, como ia fazer. Resolvi fazer um vídeo mostrando do alto e mostrando né, o caminho na parte de baixo. E é isso que a gente vai ver. Como está muito grande, dividi em duas partes. Nessa primeira parte, vamos dar uma olhada no sistema a partir do alto. Então, eu subi na laje aqui em cima. E lá da laje, nós estamos né, no auge da, da seca teve geada, então muita folha caiu, dá para a gente ter uma visão geral aqui do, do terreno. Então, vamos ver o sistema de tratamento de água cinza e de água preta, né, a partir do alto, para ter um, uma visão geral. Isso na primeira parte. Na segunda parte, aí eu desço e vou dar uma olhada na parte de baixo. Uma coisa de cada vez, daqui a pouco a gente chega lá. Então, vamos acompanhar uma visão geral do sistema a partir do alto e, na segunda parte, eu volto. O Ronish que acompanha o canal, escreveu esses dias pedindo uma visão geral do sistema para entender melhor. Então, vamos aproveitar essa época de seca e geada. Né? Caiu um monte de folha, está tudo bastante seco. Vamos entender o caminho das águas por aqui. Ali na, na casa, toda a parte molhada de água está nessa fachada. Está no lado oeste da casa. então Aqui a cozinha, ali os banheiros e lavanderia. Água cinza primeiro. Água cinza vem pela tubulação enterrada por aqui e chega no primeiro filtro. Que tá está aqui, ó. deve dar para enxergar entre a folhagem. Do primeiro filtro ela desce e vai para os dois filtros logo abaixo. Dali desce pelo sifão bel, passa pelo sifão bel e vai para o primeiro brajinho que está hoje com os copos de leite já abertos. né? Então o brejinho com as pedras roladas. Do brejinho ele desce, entra no corguinho, vem descendo pelo corguinho até essa bacia de água aqui, então passa novamente por uma cama de de seixo rolado, passa por uma cama de areia, eu estou plantando agora, e chega nesse outro reservatório, onde é um filtro de areia e seixo rolado. Essas duas bombonas, uma delas é um outro filtro de areia e pedra, e passa a água para esse menorzinho do lado esquerdo. Ali eu já tenho uma água com uma qualidade bastante bastante boa, na sequência do trabalho, ele vai para o laguinho aqui embaixo, que é aquela ligação que tem entre o brejinho e a parte de baixo, e mais à frente vai para o que será um lago mais ali atrás dessas plantas, dessas árvores, ok? Eu hoje já utilizo essa, essa água que tem uma saída por baixo, para limpeza, mas também para distribuição no terreno. Eu já utilizo essa água para as hortas, para a horta ali na parte de baixo. Voltando agora, para ver o caminho das águas dessa casa em que eu estou. Bom, ela desce, vai sair por esse cano, que é furado, então ela esparrama nessa composteira, então, a cozinha está bem aqui embaixo. Então, dessa composteira tem a, a produção do composto, é também uma hortinha. Então, tem ali fisales, capuchinha, cebolinha, salsinha, tem lavanda, tem flores, um punhado de coisa. Daqui ela vai descer e vai chegar, vamos ver... Ok, então daqui ela infiltra e vai sair para esse, esse caminho, esse corguinho suspenso que foi feito ali. Depois eu faço todo o caminho da parte de baixo novamente. Então esse efluente pré-tratado chega por aqui desce até esse pedaço daqui por baixo da terra. Uma tubulação leva para esse para essa bacia de água e dali ela segue o caminho. Águas pretas. Temos os banheiros. Desce uma tubulação aqui por cima. Dali ela desce. Enterrada, né? Aqui fazendo mais ou menos esse caminho, junta com o efluente que vem dessa segunda casa. Então, mais ou menos ali no pé, junta os dois efluentes, vão descer. Ó, nós estamos com os pés de IP começando a florir. Daqui a pouco, tá tudo legal aqui. Tá, vamos continuar. E ali embaixo ela vai chegar num biodigestor que está atrás dessas íris. Do biodigestor, um filtro biológico e um, uma wetland, um brejinho. E aí o, as águas pretas são tratadas nesse sistema aqui. Esse sistema já está feito desde 2016. Eu não, não fiz mudança nenhuma nele, a não ser eventualmente trocar as plantas, fazer a gestão. E a gente percebe a diferença, né? tudo seco em volta e ali uma ilha de diversidade. Só para a gente ter uma, uma vista aqui da região e as florzinhas de ipê já chegando. Ok, vou lá para a parte de baixo agora, para refazer todo esse caminho e mostrar como é que está até agora. Ok, como dito, está dividido em duas partes desse vídeo, que ficou muito longo. Tiveram curtindo? Não esquece de dar um joinha, um like, um gostei, se inscreve no canal se não for inscrito e compartilha com, com os amigos. A ideia é transformar é, as águas que a gente tem aqui em casa os efluentes, os lixos que saem das casas, transformar isso em alguma coisa bonita, recuperar essa água, reaproveitar essa água no, no próprio terreno, né? dar um tratamento paisagístico na, na história. Então, tem ali biofilia misturada com design ecológico, misturado com saneamento ecológico, então, misturado com, com permacultura, tem umas ideias de permacultura nisso aqui também. Então, é tudo junto ao mesmo tempo dentro da grande área das ciências ambientais. É a integração entre casa, terreno, né? fazer uma coisa mais equilibrada e mais integrada. Beleza? Então, por hoje é isso. Um grande abraço e até daqui a pouquinho.